Oi gente, bom dia Hoje é dia 18 de janeiro de 2018 Nós vamos entrar com a terceira sessão do Big Sister Estrias Eu vim aqui hoje na minha lousa nova Mostrar pra vocês é, Explicar melhor o que eu tô fazendo com as estrias é, E assim, ó é, Eu tô tra tratando três blocos de estrias de diferentes formas, tá? Então assim, uma parte delas eu estou ativando, fazendo a estimulação com ativos, tá? Esses ativos, eles foram preparados com peptídeos, que são peptídeos. São produtos que, aliados aos ativos, eles aceleram, né, a produção do que eu quiser. Por exemplo, é, quero o rejuvenescimento, Puh, é muito mais rápido. Quero flacidez, muito mais rápido. Então, aqui, eu quero a renovação celular. Eu quero que isso seja estimulado de uma forma mais rápida, a cicatrização, o estímulo da, da melanina. Então, para gente, esses ativos aliados aos peptídeos, show de bola, vai ser fantástico, já está sendo. O resultado vocês vão ver hoje um pouco. O é, um outro bloco de estrias, só... Estimulação sem esses ativos novos, tá? E é um outro bloco de estrias com os pigmentos, né? Que é a febre aí no momento, as estrias pigmentadas, é, já tem alguns resultados. Eu até pintei de amarelo aqui, porque a minha secretária Dani ela foi pra praia esse final de ano e a estria dela na primeira tomada de sol já ficou amarela. Então é isso que eu tô fazendo, tá? com ativos sem ativos e com pigmento lembrando gente que isso daqui é um teste tá bom esse big sister eu fiz para que vocês é um reality show que eu fiz para que vocês acompanhem o processo de cicatrização principalmente das estrias com pigmento eu quero mostrar para vocês qual é a evolução do pigmento na pele quero mostrar como ele reage na pele dia a dia, mês a mês. Então vai demorar um pouquinho, vamos acompanhar. É um teste. Eu não quero provar que nenhum é melhor que o outro. Eu quero que vocês vejam com seus próprios olhos. Beijinho. Oi, gente. Então nós estamos aqui já. O nosso primeiro do dia vai ser o Rafa hoje. É, conforme eu mostrei para vocês lá Eu vou trabalhar hoje As estrias pigmentadas estão aqui Elas estão ainda Alaranjadas A do Rafael Infelizmente Pela câmera tá difícil de pegar Mas aqui Eu consigo visualizar ó. A olho nu A gente enxerga Tá É que é uma região que não toma sol então fica mais claro, mas se ele tomasse é, sol aqui, isso ia evidenciar um pouco mais. As estrias que eu fiz a estimulação, essa região aqui praticamente sumiu a olho nu. Aqui ainda tá clara, onde eu trabalhei sem ativos. Então eu vou trabalhar mais essa região, vou ativar de novo. Não vou mexer aonde eu pigmentei, para a gente ir acompanhando. O, os ativos eles já foram associados aqui, já foi incluído aqui na fórmula os peptídeos que fazem essa fórmula ter esse processo acelerado de ativação e aí nós vamos trabalhar com isso para que a resposta seja mais rápida Bom, gente, então a Dani tá aqui agora, as estrias dela, ela foi pra praia, tomou sol, então eu vou trabalhar nas estrias, mas é, os resultados de antes e depois vão ficar meio estranhos, nós vamos precisar a pele dela clarear pra ver direito, mas foi legal que ela tomou para que a gente possa ver as estrias que foram pigmentadas, que são essas daqui, ó. Ela disse que ficou bem amarela essas estrias. Agora que tá tudo despelando, não dá para ver muito bem, mas o Murilo vai tentar dar um zoom lá, para que a gente possa ver melhor. Então vamos lá para os fatores de crescimento, que a gente pode trabalhar com a pessoa bronzeada também, tá? Só nossa se ela tiver muito vermelha, porque aí deve doer muito. A estria fica sensibilizada... Em alguns casos até incha, pelo menos a minha fica até estufada, então é que nós vamos estimular as estrias que foram trabalhadas anteriormente, porque eu tenho que fazer sempre outras sessões, são estrias mais largas que precisam ser trabalhadas de novo para que eu consiga a retração e a estimulação natural da melanina. Então aí eu já vou entrar com esse produto novo que foi acrescentado os peptídeos, junto aos fatores de crescimento, para ter essa resposta fantástica e acelerada no nosso processo de, de recuperação da estria. Não veio na segunda sessão e hoje eu vou estimular todas as estrias dela que não deram muito resultado porque na primeira sessão eu peguei um pouco leve porque como ela tem um fototipo alto eu fiquei com medo de hiperpigmentar então agora eu vou trabalhar tudo de novo tá bom? vamos lá É, aqui na Bianca, foto tipo 4, eu também trabalhei de leve, de medo da hiperpigmentação, fui comedida e também não obtive resultado, assim como na Natália, né? Ficou muito pouco, algumas estrias até responderam à estimulação, mas na pigmentação não. Então eu vou pigmentar de novo a estria dela, oh. Eu vou pigmentar de novo, vou pigmentar essa e essa estria aqui e essas daqui eu vou fazer só a estimulação com os ativos, tá bom? Vamos lá. Gente, então nós estamos aqui com a Márcia agora A estimulação na, nessas estrias dela aqui foi fantástica Mas a pigmentação não pegou nada Acho que eu diluí muito o pigmento é, Acabou funcionando como uma estimulação mesmo Então eu vou pigmentar uma estria aqui Um pouco menos diluído Para que a gente possa acompanhar Mas olha que legal aqui, ó Gente, esse foi mais um capítulo do Big Sister Estrias. A Nádia não pode vir de novo, ela continua com as alergias dela. Então, nós vamos esperar o próximo. Caso ela não venha, ela vai ser eliminada dos nosso Big Sister. E eu tô muito feliz que os resultados estão sendo fantásticos. Eu tô colhendo tudo o que eu esperava de verdade com o titânio, com a estimulação. Com ativos, sem ativos, isso está sendo mostrado passo a passo para vocês, é, vocês vão ter a oportunidade de escolher o que vocês querem oferecer como procedimento. Um beijinho, até a próxima, tem muito mais por aí.